Qual é a resposta certa? Uma caixa com duas dúzias de lápis de cor contém. Uma caixa com duas dúzias de lápis. Cara, não sei nada de matemática, velho. Não sei nem somar direito. Uma caixa com duas dúzias. Uma caixa com duas dúzias é 20 posso perguntar que pena você errou calculei errado mano vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando valendo mil.